Quer é de uma vez, caralho? Cai fora! Bosta! Tá na hora de.. Arrebentar tá a boca da múscela. De sair do meio da rua! Buceira. Saltitão, tá na hora de você ir lá para merda! merda puta! Hã? Pra onde ele foi? Uh, você mandou o saltitão pra lá. Merda! O que você disse? E morreu. Isso é ilegal! Watch out!